Boa noite, meus caros. Novamente, bem-vindos. Nessa semana eu vos trago dois tópicos que vi com alguma importância. É, demorei um bocadinho mais nesse vídeo dessa semana porque eu propus-me fazer um apanhado que vos irei demonstrar logo mais à frente. Pronto, então sigo logo com o primeiro que está associado às últimas votações no Senado. Primeira a medida de autocontemplação, não sei se eu posso dizer assim, dos parlamentares associados ao, ao a, o aumento de 16,38% e que está associado a uma modificantia de 5.500 reais mensais. É bom, né? Eu chego e aumento o meu salário, é ótimo isso, principalmente para o Brasil. Pronto, para quem não sabe, os desavisados, eles passam de R$ 33.700 por mês para R$ 39.200 por mês. E que, por sua vez, aumenta, por cascata, como eles gostam de falar, o teto salarial dos três poderes. Entende? Pronto, a votação foi constituída por 58 senadores com a contagem de 41 a favor dessa modificação, contra 16 bravos brasileiros e contando com uma abstenção. pronto E a segunda situação foi a votação do incentivo para as montadoras, ou Rota 2030, que prevê um incentivo de 1,5 bilhões de reais, estamos a falar em bi, na área de segurança e na área de eficiência dos carros nos próximos 15 anos. salvaguardando que os fabricantes deverão investir 5 bilhões nessa área. Agora eu pergunto, que é a parte boa, né? Agora eu pergunto, por que, que temos carros piores do que são atualmente vendidos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da América? Porque o que me consta é que os carros só vêm para cá quando saem de linha lá. Olha que eu já vivi lá fora durante muito tempo, sabe? Eu tenho a consciência disso. Na Volkswagen, nós estamos sempre com pelo menos duas linhas atrás. O Golfo que está lá e o Golfo que está aqui não são o mesmo Golf. Podem acreditar. Sabe? E é interessante esse tipo de coisa. E 1.5 bilhões para quê? Para a tecnologia que já está a ser desenvolvida lá fora, porque é isso? Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém aqui redescobre a pólvora, meus amigos. Estamos nessa situação apenas a passar essa quantia posterior. O que está desenvolvido, o que está descoberto, já está. Entendem? É, para mim, isso é mais uma das decisões subjetivas com o erário público, sabe? Mandar dinheiro para fora é fácil. Essas posições, eu vejo, as posições do Senado, eu vejo como atentados terroristas ao Brasil em si e ao próximo governo. Já agora, abordando o tema Senado, vamos abordar o tema Senado. Todos sabemos que o Senado é composto por 81 cadeiras, assentos, que está associado a 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 vezes 3, vão dar 81. Dessas cadeiras, 54 foram a voto na última eleição, e somente 8 desses 54 revalidaram a sua estadia na casa e sim um, uma houve uma situação chata que quatro deles conseguiram se reeleger como deputados federais ou seja, desceram de degrau e foram para a câmara dos deputados agora, dos 46 que saíram levando em consideração, já tirou os 8 23 deles a metade, estão sendo investigados tanto pela Lava Jato, quanto pelo STF. E não se reelegeram. E eu vou pocar para vocês, que eu acho muito importante, a lista dos inocentes, para que tomem bastante atenção para não voltarem a pôr essas crianças em nenhum cargo do executivo, meus amigos. Estão cá eles. Vejam lá bem. Espero bem que alguns desses sejam convidados à penitenciária nos próximos meses. Tocar mesmo para ver. Entende? Pronto. Desses daqui, ainda existe o senhor... José Medeiros, do Podemos Mato Grosso, que não está na lista e que também foi eleito como deputado estadual, deputado federal, digo, Nesse fazem quatro, com os três que estão nessa lista. O segundo tema está associado à tendenciosa prova do Enem, que não há muito o que falar, sabe, que não há muito o que falar, porque, para os mais avisados, eu indico o vídeo do Vila, que vai estar aqui agora para elucidar as dúvidas que possam ter ficado, porque é inconcebível, é inconcebível, eu digo, cobrar em temas como palavras associadas a dialetos homossexuais em provas que deveriam ser cobradas apenas temas associados à grade curricular das escolas. Inadmissível, inadmissível, meus caros. Pronto, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar hoje. Eu vou já deixar, fica já o registro dos senadores que votaram a favor do referido aumento de salários. Para que não, ninguém se esqueça que esses senhores passam a não entrar na minha lista dos viáveis dentro do Senado. Fico comigo por aqui e boa semana para todos.